Fala galerinha do Cine Mostarda Belezinha com vocês? Mais um Cine Mostarda aí Com mais um filmão legal pra vocês aí Seria o? Carga Explosiva O Legado O Legado Certo, seria aí na verdade o Carga Explosiva O Início O Início Seria um ótimo é... nome pro filme Exato, Inclusive, é o né? Legado Cara, quando eu vi falar do Carga Explosiva eu Falei, caramba, Jason Statham vai entrar tô, tô, tô pensando que agora que a gente falou o Legado uhum. é isso. O Legado seria se fosse após os três primeiros filmes. Exato. Né? Que, cara, é, esse é que, que nem É que nem o, o Ultimate Born lá, né, que é o... É que pode ser que também com o cara que traduziu, ele não sabe o que significa legado, né? É, pode ser. Ficou meio estranho. Mas se ser. bem que pode ser que seja o legado que ele tá deixando pro futuro, mas ele não tá acabando, é, cara. a história começa o seguinte. Imagina o Jason Statham, o Frank, com cabelo e mais jovem. É o, o que acontece com a história aí, certo? A história se dá início com o Frank, que quem está fazendo o papel agora, que seria o Jason Statham, é o... Ed, Ed, Ed, screen, Ed é? screen. Na verdade o nome dele é Edgar George é, é, Ed, Screen. É Edward George screen Isso. Esse, esse ator aí, é, ele, tá, ele, tá, ele vai fazer a participação do Deadpool. Do filme que vai sair em 2016, né? Uhum. E ele é o vilão da uhum. história aí que... do, Deadpool. do Deadpool. E ele também fez uma participação, eu não sei se é curta ou é, é comprida, do Game of Thrones. É, eu acredito que seja curta. Sim, curta cara, né? Né? Eu que não foi muito longa. É, ele né? fez na, na, na, na Game of Thrones aí, certo? E quem é o diretor do, desse filme é o. em francês? É Camille de la, de la de la, de la Mar dele Mar é, Mar de la Mar, francês, dele Marre. dele la dele francês e ele fez o carga ele dirigiu o carga explosiva 3, que foi o último uhum. e fez o busca implacável 2 com o E São dois são bons filmes são dois filmados. Aliás né? quando ele atuou quando ele trabalhou na direção do carga explosiva 3, querendo ou não ele já trabalhou com o Jason State. sim então ele sabe como o filme é para que pegada aí, é, aí exato sabe em que até pegada até porque é. o 3 ele tem muito mais pegada de ação então Muito mais placadaria. Sim, do que, o, do que a pegada, por exemplo, no 1. Tinha um pouco mais de diálogo, tinha bastante ação também, mas era uma ação diferente, cara. É, que ali no, no 1 foi mais mesmo pra mostrar o que seria o Jason Stater, junto com o estrutor. É, Aliás, no, no primeiro, ali no 1, o Stater ele tava. Basicamente no começo da carreira dele, assim, antes dele, dele explodir e ser o cara que ele é hoje. Né? É, eu, eu, se eu não me engano, acho que foi uma da, da, das primeiras filmagens de sucesso que ele fez. Eu não tenho certeza. O Jason não. O Teta, eu vou pensar é porque que eu, eu, gosto, eu gosto muito do Jason Statham. Ah, não sou eu, é minha first... esposa também adora o Jason Statham. Hum, quando eu falei, ó oh, carga explosiva, o novo, vai ser com o Jason Statham. Não, não vai ser. Fala infelizmente aí mas, mas assim, mas agora dá pra entender porque é... se passa antes dos três primeiros filmes sim, ele tá bem mais jovem, é. ou seja, como não dá pra fazer com o Statham não dá, é, é, é o Jason Statham novo, como se tivesse aí não com é. o quê? com 20 anos 20 anos, por, por aí, aí, cabelo, vinte, vinte, cinco anos e a história ela acontece no seguinte, mostra normal que ele faz essas transporte de, de, de carga. Cargas aqui, e mercadorias perigosas e perigosas. Como sempre, ele não questiona ninguém. Não, não quer saber de quem, pra quem, quando. Não quer saber de nomes. Não quer saber de nome, só sempre... quer saber de entregar e receber o que foi combinado. Lógico. Ponto. Certo? Uhum. Só que nessa aí, essa carga aí vai ser três mulheres. É, ele vai estar tá transportando, levando três mulheres pela viera Francesa, Riviera Francesa né? né? Que sempre acontece na França isso daí. Só que é, ele, ele, é, até ele descobrir que o contato que é pra poder entregar essas três moças é uma armadilha, para né? Pra forçar a Franca a enfrentar um grupo de traficantes aí que vai dar porcaria porcadaria pra tudo quanto é lá. Cara, se o diretor manter a mesma pegada do 3... Eu espero sinceramente que o Ed Screen, ele convença na parte de luta. Assim como o Staten o tá o o convence. Porque exatamente. o Staten na é parte de bater. Eu, eu, é, eu, é muito... eu posso até entender que se ele não bater muito, é que nem o, o Staten fez. Sim. Porque sim. vamos dizer que é o começo da carreira dele. Não, mas eu, mas não, digo de nem, rir, não digo nem bater e... tanto quanto o Staten. Ah. Mas eu digo mais assim: o quesito dele. A parte de luta, não sei aquela encenação. Né? Porque o Staten, quando ele tá fazendo a parte de luta, você pode perceber que é um negócio bem. Não é um ensaiozinho. Não, é. é Parece pancadaria de verdade, cara, entendeu? O cara se entrega. Sim, Todos exatamente. Os filmes do Staten, cara, você pode ver ele no é dublê e o cara bate pra caramba. Sim, bate e apanha. Ele faz artes marciais, ele faz craft magalha, ele já fez jiu-jitsu, o cara bate pra caramba. Entendeu? Então as cenas dele, que nem você falou, não é coisinha encenada, ah, você bate aqui que eu desvio aqui. Não, é luta mesmo. Sim. Vamos ver. Eu espero que o Ed Screen ele convença tanto quanto o Stanton sempre convença o cenas de luta. Né? Pelo menos alguma Pelo menos metade do que o Stanton é. Sim. Se for menos isso aí vai ficar, vai ficar chato o filme, vai, vai pegar é, mal. Que seja menos, mas que seja entendível Sim. menos. né Sim. É. Cara, eu espero muito esse filme. Eu também. Eu espero muito. Eu... Dia 10 de setembro aí, próxima quinta-feira, pra Sim. quem quer é, é, continuar aí a, a filmologia, do cargo explosiva. É, na verdade assistir o filme que se passa antes, né? É, é no, caso, no caso seria o 4, mas é o legado, que o legado deveria ser depois, né? O início. Tem isso a tradução aí. Se, se bem aí. que pode ser o legado, porque é o legado que ele vai deixar pro futuro. Pode ser. Vai saber, né? Galera, vai ser um filme, ó. Ah, é. Certo? Filma dia mais. 13 de setembro, próxima quinta-feira, sei cinema humano. É 13, maluco. é, 13, 10, é 10, 10, desculpa. Dia tô, 10, de 13, setembro, é 10 de setembro. Né? É 10 de setembro Próxima quinta-feira, no, no cinema mais próximo de vocês. Eu espero que vocês tenham curtido aí a 7 de setembro, os desfiles de 7 de setembro. Cara, aqui, a, a, eu não sei como é que vai ser esse ano aqui em Campinas. Aqui em Campinas costuma ser muito bacana. Eu sei, mas você esqueceu que a Avenida Principal tá em reforma? Exatamente. Tá a nova revitalização. Eu não sei como é que vai ser o 7 de setembro também não sei. desse ano aqui. Não tenho noção também. Quer dizer, eu não sei como é que vai ser porque já passou, né? Eu nem fui... <risos> certinho galera ó não pode esquecer também aí de deixar seus comentários no cine da gmail.com é isso aí. Onde mano. você vai deixar suas críticas? Seu e-mail. Se você quiser falar alguma coisa pra gente falar aqui no ar, manda lá, manda, que a gente coloca. fala. É até bom você mandar pra gente algum é... feedback. É um feedback do que, que vocês a gente quer saber o que vocês pensam. Exato, a gente vai começar a gravar agora também os reviews sim, dos filmes. Seria sim. bom você falar de algum review que você quer de um filme que você assistiu? Eu, por exemplo, assisti os três Música Implacável. Cara. Os três, espetacular. Sim. O Neeson, não precisa nem falar, né? O cara bate com caramba ah, é. também. O cara que se dedica no filme. filme. Certo? Apesar do três ter sido bem mais ou menos. Enfim. É, é, coisa, é coisa a gente discutir é, no, no review. No review, certo? Twitter twitter.com barra Mostarda ou arroba Cine Mostarda que você fala direto com a gente também A gente aqui também no youtube.com barra Mostarda e também o Facebook.com barra Mostarda o nosso amigão Marlon sim que está se dedicando a essa parte aí com a... pra gente agora ele tá fazendo ótimas publicações aí cara cada coisa que você vê aí às vezes já sai um trailer novo ele coloca lá o cara é do baralho é Marlon um abraço mais uma vez pra você muito obrigado obrigadão viu Certinho? É isso aí. É isso aí? Eu Mais alguma é. coisa? Não. Não. Então beleza, então. Fumos.